10 dicas de como voltar para a academia pós-pandemia, isso mesmo são 10 dicas, são métodos fáceis que qualquer pessoa pode aplicar sem sofrimento. E aí galera, mais um Master Vídeo se iniciando aqui no canal, eu sou o Dom Master, criei esse canal no intuito de entregar vlogs e vídeos motivacionais, então se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like para ajudar no nosso crescimento, ok? Sejam muito bem-vindos aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu vou fazer e o que deve ser feito de forma muito simples e rápida para começar ao retornar para as atividades físicas. Então acompanhe o vídeo que é as dicas de número 1, 5, 9, e a dica bônus que eu vou te entregar no final vão fazer recuperar o prejuízo. E essa dica bônus, meu irmão, foi a que mais me motivou a querer voltar para os treinos. Então, bora pro vídeo? Dica número 1 um, Recomeçar Vai pra academia e mete a cara nos treinos? Foi isso que fiz Iniciativa é o começo de tudo Dica número 2 Alongar antes de treinar Alongar antes de treinar me ajuda a prevenir lesões E melhora muito a minha flexibilidade Faço 10 minutos antes de treinar E foco bastante nos alongamentos para pernas Me ajuda bastante nessa fase inicial de retorno Onde meus músculos estão atrofiados Pode apostar, funciona muito Dica número 3 Conte com a ajuda dos instrutores e treinadores especializados em musculação na academia Até eu mesmo que sou treinador especializado em musculação, às vezes precisa e peço ajuda. Dica número 4. Iniciar o treino com pouca carga e muitas repetições. Em geral, os exercícios com mais repetições são usados para melhorar a resistência e a pouca carga aquece a musculatura ajudando assim na articulação e preparando para o desenvolvimento muscular. Lembrando que estou retornando para esta atividade. Dica número 5. Mantenha-se motivado. Mas aí você me pergunta e se dentro de uma semana eu me jogar no sofá novamente? Não se sinta mal. Metade das pessoas que começam programas de exercícios desistem nos primeiros seis meses. Sabe o que eu vou fazer para me manter motivado e alcançar as minhas metas? Eu vou acreditar nos benefícios trazidos à saúde pelos exercícios e me exercitar com mais frequência. Isso também vai me ajudar a reavaliar meus objetivos quando eu começar a desistir. Então deixa de ser fraco, frango, e bora treinar e continuar com o objetivo. Até porque eu já sei o caminho. Deixei aqui algumas fotos de quando eu estava treinando usando todas essas dicas. Viu como é que eu fiquei? Ah, sinistra, hein? Lembra do que eu disse sobre as perdas lá no início do vídeo? Bora lembrar? Perdi força, resistência, massa muscular, flexibilidade e ainda ganhei algumas gordurinhas indesejadas. Pois é, já não basta o tempo que fiquei parado. Bora concentrar nos pensamentos positivos e evitar os pensamentos negativos. Isso vai me fazer chegar onde eu quero. Dica número 6. Hidratação. Sabe qual é a importância da hidratação na atividade física? Cerca de 60% da composição do nosso corpo é feita de água. Dizem aos especialistas que em nossos músculos, esse índice aumenta para 75%. A água é um nutriente tão importante quanto os alimentos da nossa dieta. Ela dá forma e compõe a estrutura das células. Regula a temperatura corporal e auxilia no transporte de oxigênio e nutrientes em nosso corpo. Presente em todas as reações químicas que ocorrem em nosso organismo, ela dá forma e compõe a estrutura das células, ou seja, beber água é muito importante antes, durante e depois do treino. Para ser mais exato, terei que me hidratar o dia todo, ingerindo no mínimo 2 litros de água. De agora em diante, levarei minha garrafinha de água para todo o canto. Dica número 7. Mantenha a frequência nos treinos. Tente ir no mínimo 3 vezes por semana e, se possível, todos os dias. Lembrando que não dependemos dos outros para recuperar o que perdemos ao chegar onde quisermos então depende unicamente exclusivamente de nós se eu quero eu posso basta colocar em prática todas essas dicas e manter o foco e rapidamente recuperaremos o tempo perdido então bora para a próxima dica bora lá para casa preparar agora o suplemento final né tomar aquela proteína vou te mostrar quais suplementos que eu tomo em casa beleza bora lá para casa Dica número 8, suplementação. A princípio estou usando esses suplementos aqui. Whey protein depois dos treinos, vitamina de A a Z para aumentar a minha imunidade. BCAA antes e depois dos treinos que ajudam na rápida construção dos músculos. Vitamina C, mas te aconselho a procurar um nutricionista ou um nutrólogo para te orientar melhor. Observando que o próprio nome já diz tudo, né? Suplementos, supre as necessidades de alguns nutrientes que faltam na alimentação com rápida absorção. Suplementos são fase mágica aumentando sua massa muscular instantaneamente. Devem ser usados com orientação de um profissional específico, ok? Falando em alimentação, chegamos na dica de número 9, dieta. De nada vai adiantar eu suar a camisa todos os dias e pegar pesado nos treinos se eu não cuidar da minha alimentação. E isso vale tanto para quem quer emagrecer quanto para o meu caso, que é aumentar a massa muscular e conquistar aquele shape. Por isso estou evitando o consumo de produtos industrializados, doces, frituras, gorduras saturadas e excesso de sal. A atividade física deve estar sempre aliada a uma boa alimentação. Ressalto, aconselho a procurar um nutricionista para te orientar melhor. E por último, a dica número 10, mais fácil e não menos importante, mas pelo contrário que é o descanso. Após seu treino ser bem produtivo, é aconselhável descansar os músculos. Ou seja, dar intervalo entre o grupo muscular que treinou, pois os músculos precisam se recuperar. E dormir bem também está ligado ao descanso dos músculos, para o desenvolvimento muscular. Noites mal dormidas acumulam cansaço sem que você perceba. E pode crer, quando você sentir essa fadiga, sua motivação para treinar e seguir dieta já podem ter sido prejudicadas. Talvez por isso eu fiquei tanto tempo sem treinar. Então bora recuperar o tempo perdido? Dica Master Bônus Faça qualquer quer atividade física, mas antes, busque a Deus. Saber ou fazer Fácil de responder. A Bíblia Sagrada diz lá em Mateus 6,33: Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vou contar para você, viu? Quando eu comecei a colocar Deus na frente da preguiça e em tudo na minha vida, comecei a ter resultados. Larguei tudo que me desanimava e parei de procrastinar. Sem contar que fazer atividade física tem muitos benefícios, e buscar a Deus, mais benefícios ainda. E quando você cuida da mente, da saúde, da vida espiritual, forma uma junção de benefícios, não só na saúde, mas como tudo na vida. Você não tem noção do bem que isso vai fazer pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou e quer que eu grave mais vídeos como este, deixa um comentário aqui embaixo dizendo, grave mais Master Vídeos. Então eu fico por aqui, até o próximo Master Vídeos. Falou e fui!